Mesmo assim, ó, dá para ir para o céu mesmo sem saber de nada, tá? É, ainda que você não saiba interpretar parábola, ainda que você não saiba é, o que está escrito na parábola, etc. Meu, basta você receber de Deus a fé em Jesus Cristo. Se você receber de Deus a fé em Jesus Cristo, você vai para o céu tranquilamente, não tem problema nenhum. não Isso re e não, não requer prática nem tão pouca habilidade. Entendeu? Então, para ir para o céu é só creio e a fé é de de deus eu não posso te dar fé e ninguém vai poder te dar fé e outra você não nasce com fé você nasce com outra coisa mas com fé não fé é dom de deus você necessariamente tem que esperar ele te dar você necessariamente precisa receber dele então mesmo que você não saiba de nada mesmo que você seja miserável pobre cego e nu mesmo assim o senhor ele quer te salvar, ele já te salvou, ele já te levou para o céu. Você já está juntamente com Cristo em Deus. Está escrito em Efésios 1, está escrito em Romanos 6, está escrito em João 12, entendeu? Que você já morreu quando Cristo morreu, você ressuscitou quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou como uma nova criatura, e quando Cristo ressuscitou. E agora você já está no céu, porque quando Cristo foi para o céu, ele já te levou junto com ele. Deus já te levou juntamente com Cristo. Então é o seguinte, é, eu não posso fazer você crer, mas Deus pode. Ah, o caminho de Deus é... Um cam... Deus disse que ia fazer um caminho santo. E ele fez um caminho santo. Esse caminho chama-se Jesus. Até o louco consegue andar por ele. Não, o louco não errará o caminho, segundo está escrito. Tá bom? Então... Dá para ir para o céu mesmo sem saber o que, que diz nenhuma das parábolas. É, mas se você quer conhecer como é que funciona a parábola, então vamos lá.